Bem, pessoal, no tópico 2, nós veremos uh, os sistemas e redes de informação. O objetivo desse tópico é apresentar os conceitos e finalidades dos sistemas e redes de informação. Então, para isso, o que, que vocês vão ver? Vocês vão entender o conceito de sistemas de informação, reconhecer o funcionamento de um sistema e de uma rede de informação, para quê? para que vocês possam entender o que são redes de informação e a sua importância das redes de informação tanto em abrangência nacional quanto internacional. Além disso, a gente vai conhecer redes de bibliotecas públicas e escolares atuantes no Brasil. Bem, vocês sabem o que é sistema de informação? Se vocês fizerem uma rápida busca do conceito de sistemas, vocês vão encontrar uma série de definições. Na área da biblioteconomia e da ciência da informação, sistema relaciona-se a sistemas informáticos ou sistemas de recuperação da informação. São sistemas que tratam dados e precisam de pessoas e procedimentos que atuem em seus processos de organização para gerar informações e ou conhecimento. Então, para que os sistemas de informação existam, é necessário uma série de elementos interrelacionados, que é uma coleta com uma entrada, o processo, na qual as informações são manipuladas e armazenadas, e uma saída, que seria a disseminação de dados ou informações. Por exemplo, um sistema de informação é o catálogo da biblioteca, uma biblioteca digital, é, o portal de periódicos é um exemplo de sistemas de informação. E as redes de informação? A mesma coisa, se vocês fizerem uma rápida pesquisa sobre redes, vocês vão encontrar uma série de definições, mas redes de informação na área da biblioteconomia, de acordo com o Tomael 2005, redes de informação reúnem pessoas e organizações para o intercâmbio de informações ao mesmo tempo que contribuem para a organização de produtos e serviços que sem a participação mútua não seriam possíveis. E a internet é um exemplo dessas redes que está sendo o ponto focal de estudos e inserção na vida das pessoas. De acordo com Romani e Borses 2006, as redes de informação têm como vantagens a otimização e interligação de recursos, a racionalização de gastos com infraestrutura técnica, a racionalização de esforços para o mesmo fim, a minimização de custos para os usuários e o aumento da disponibilidade e do acesso à informação. E como funcionam as redes, pessoal? As redes elas funcionam para cooperação, compartilhamento, intercâmbio e acesso remoto à informação em documentos, em recursos eletrônicos ou digitais. E a gente pode citar vários tipos de redes de informação que nós veremos no tópico 2, como, por exemplo, redes de catalogação cooperativa, cooperação bibliotecária, redes sociais, redes de bibliotecas, parcerias e consórcios. De acordo com Carvalho 2007, a intenção de se criar uma rede ou um consórcio surge do reconhecimento de que os recursos disponíveis na biblioteca não são suficientes para apoiar uma instituição no cumprimento de sua missão e objetivos. Então, o crescimento, a sofisticação da demanda, os custos, a redução nos orçamentos, justificam aí a criação das redes. Então, pessoal, a gente vai ver no finalzinho do tópico 2, as redes de bibliotecas públicas, né? exemplos, por exemplo, o projeto Biblioteca em Rede, né? que é uma participação de... Políticas públicas de diferentes âmbitos municipal, estadual, nacional e a gente vai ver alguns exemplos de redes de bibliotecas escolares, né? Eu já posso adiantar para vocês, dar né, um spoilerzinho, que a cooperação em redes de bibliotecas escolares ainda acontece timidamente, né? Algumas iniciativas informais né, e de alcance local ocorrem e é necessário que a gente fortaleça aí essas redes de bibliotecas escolares no âmbito do setor público, né? E isso vai depender, em grande parte, de políticas públicas, né? Então, basicamente, esses são os assuntos é, mais pertinentes que serão abordados no tópico 2. Até breve na nossa conferência síncrona, pessoal.